Salve, salve, nação de brincantes, minuto aula comigo. Vou nem aqui, aqui em mais uma atividade incrível. Estou aqui vestido de brasileiro para mandar energias positivas a todos os atletas que competem aí mundo afora. Porque a brincadeira de hoje se chama Esportes em Ação. Para isso, nós vamos precisar de algumas de alguns materiais: bexigas ou balões de ar, letrinhas, para a gente colocar dentro dos balões de ar, que podem ser essas letrinhas de brinquedos que a gente trabalha bastante na educação infantil, ou até mesmo a gente pode estar tá usando um papelzinho dobrado com uma letrinha para a gente poder colocar dentro do, do balão. Então, é uma atividade que a gente pode estar tá fazendo bastante também no sistema online, onde do outro lado da telinha os brincantes possam interagir com a gente. Escolhe uma bexiga de uma cor qualquer, ou a criança escolhe uma bexiga que ela quiser, estoura ela. A pessoa pode procurar, a gente estoura, e vai descobrir, vai revelar qual é a letrinha que está dentro do balão. Letrinha B. Nessa etapa, as crianças vão ter que falar nomes de esportes que comecem com a letra B. Box boliche, badminton, basquete e vários outros esportes que possam aparecer. Na segunda etapa é executar esses esportes que foram falados. Então, vamos lutar boxe, vamos fazer os golpes do boxe, jab, cruzado, direita, esquerda, vamos fazer o drible do basquete. Então, todo mundo executa o drible do basquete. Ou o badminton pega a raquete, a petequinha e vai rebatendo para um lado, para o outro, saque e tudo mais. Então você já pode até trabalhar os processos pedagógicos do esporte para esse brincante que está do outro lado também, ou no mesmo no sistema presencial também. E esse jogo é super interativo, onde as crianças pensam, trabalham quais são as modalidades que existem com aquela letra e, e depois praticam a movimentação tá certo e aí eu vou continuar aqui o jogo porque eu vou escolher outro balão deixa eu ver que balão que eu vou escolher vou escolher o azul meu Deus o que letrinha que vai vir no azul opa estourei letra T Hum, que que temos na letra T ah temos o tênis o tênis de mesa temos o tiro com arco temos o tiro isso, então vamos lá, vamos começar a fazer atividade, vamos fazer o tênis de mesa raquete, a raquete, lança, bola pra lá pra... e esse é o jogo Esportes em Ação vem comigo para as próximas atividades do Minuto Aula